Estima-se que nós vamos ter uma demanda de 35% a 40% a mais de demanda de alimento até 2030, 40% de energia e 50% de água. Eu não tenho dúvida que esse é um cenário uh, que é, obviamente, preocupante, né, mas que o Brasil, né, tendo em vista uma agricultura baseada em ciência, tendo em vista o um trabalho feito né, pelas instituições que desenvolvem ciência e tecnologia, ele vai conseguir enfrentar essa situação. E podemos expandir, sim, gradativamente, com responsabilidade, a nossa produção. E as exportações devem fechar no valor de em torno de 103 bilhões de dólares esse ano, que vai ser o maior nível de exportação da história do Brasil. Né? Nós nunca chegamos nessa marca de 103. Plantar soja, o milho verão, depois entrar com algodão, entrar com o milho, a chamada safrinha, feijão, trigo, o que for. E agora a gente tem uma terceira safra, que é o carbono. Esse é um dos grandes pontos de mudança do agro global, mas particularmente do agro-brasileiro. O Brasil está exportando conhecimento, está exportando administração, está exportando software para a agricultura de outros lugares. Então, vivenciamos isso nesse período que foi muito rico.